Hoje é o terceiro dia de eliminatórias, terminou a terceira estamos chegando na metade da competição E hoje nós estamos na piscina, falando diretamente da piscina Mais uma vez com o companheiro do, da revista Sweet Patrick Winkler Que vai falar exatamente do primeiro dia que já começou com o índice nessa etapa Valeu 200 livre, feminino, vive um bom momento A Larissa arrebentou, nadou para o melhor da vida dela em 58.5 Realmente liderou desde o começo, é um momento muito bom e aí, para a tarde, surpresas acontecerão na final B. Eu acho, eu acho que, eu, eu, eu, para mim, a, a definição das duas vagas da prova, eu acho que já é consolidada. né? A gente, com a, a, a Manuela Lírio que não nadou tão bem pela manhã caiu para a final B, e a Larissa Oliveira com esse 5.88, agora de volta à sua melhor forma, isso foi muito bom. Agora a briga mesmo está pelas vagas do 4x200. E aí, o que aconteceu hoje pela manhã é Jéssica Cavalheiro, que talvez um 594 parece um pouco consolidado, a quarta colocada hoje é a Gabi Roncato 2006. mas a Joana caiu na final B, tem a Maria Paula Reitmann, tem a Rafaela Haurich. O que acontece é o seguinte, o tempo da Roncato foi incrível, ela nadou para tudo, ela nadou para o melhor dela, 2006. o pessoal do Nissan comemorou bastante esse tempo da Roncato. Na final B, a sorte da Joana Maranhão é que ela vai andar junto com a Manuela Lili. salvou a vida dela. Então a Manuela segurou, segurou, é até, segurou até demais. Então a gente vai ter duas gigantes na final B, uma vai puxar a outra. E quem sabe a Joana consiga quebrar dois minutos nessa barreira. Acredito que sim. Aí eu, eu, nós vamos pular o 200 bamboleta para falar da outra prova feminina. Os 200 bamboleta acho que não teve nada de especial pela manhã. Todo mundo se empopou e nós vamos ter um passou, vamos dizer uma prova de resistência, tanto para Joana, que sai dos 200 livres para nadar 200 metros como para a Gabi, Gabi Roncato que parece hoje, talvez aí tentando uma vaga. A Natália Almeida também é outra, que tenta, vamos dizer assim, nós hoje temos a nossa nadadora principal, que é a Joana Maranhão, já garantida, e duas nadadoras tentando a vaga, a Natália Almeida e a Gabi Roncado. Você vê que são só três provas no programa, mas mesmo assim complicou a vida da Joana e da Roncato, né? Só tem três provas nesse terceiro dia de competição, 200 livre feminino, 200 borboleta masculino e os 200 medalha feminino. E eu deixei os 200 borboleta para o final para falar do que aquilo que foi o que melhor nós vimos hoje pela manhã, um 56, 40 tempo aí de ranking mundial, de volta, grandes resultados, 32 anos, Caio Márcio arruma a sua quarta Olimpíada. Caio Márcio fez uma prova incrível, ele realmente nadou para fazer abaixo do 56,9 que ele fez no ano passado, lembrando que no ano passado Caio Márcio ficou a dois centésimos no Mundial de Kazan. Chateado e agora nadou para 1,5640. Eu estava comentando aqui com um o coach: entre os nadadores da elite mundial, pouquíssimos ou talvez nenhum atleta tenha 32 anos os 200 borboleta nesses Jogos Olímpicos de 2016. Olha, o que o mais bacana com é relação ao, ao, ao Caio foi que no ano passado ele treinava com o Scott Volkers e ele sentiu que faltava um pouco da parte aeróbica. O que foi o que ele fez? Ele passou a treinar com o Dudu, que, que faz o treinamento de fundo do Minas, e olha o final de prova do Caio foi sensacional, só para terminar o 200 corboleta, eu sei que a poçada vai tentar brigar à tarde, mas para mim as vagas estão garantidas, estão definidas. É, para quem vê eliminatória, o Leonardo de Deus segurou os últimos 20 metros, é, puxou o freio de mão, segurou muito, na com 59 de uma maneira muito tranquila, não, não dá para prever o quanto o Leo de Deus consegue melhorar agora à tarde, quem não segurou muito foi Luiz Altamir, nadou para 1,58.2. A tarde vai ter um trabalho é difícil é para quebrar 1.8 segundos em relação ao Caio Márcio. E são muito difíceis para o Olha, nessa competição, um pouco diferente das outras. Porque tem um lugar, eu vou mostrar que vai encerrar essa forma. Vou mostrar um lugar que é o mais desejado em qualquer competição de natação. Sendo que nessa competição não é. É esse lugar aqui, ó. Vou levar vocês até o pódio. Esse é o pódio atletas recebem a premiação tanto para a competição nacional como a competição internacional aqui, já que não vale tanto a medalha de ouro de prata e de bronze, mas vai ser aqui no dia 20 de abril na quarta-feira que será apresentada a nossa seleção brasileira olímpica nesse lugar, aqui no pódio, para que a gente celebre nosso time Brasil Rio 2016 a PESC Camp, PES Swimming volta hoje, depois das finais a gente se vê, até lá é que a gente se gerar, assim, a Caio 2572, Arthur 2585. 55, 24. Arthur 5524, Arthur 5532. De Arthur, um 26-25.